Interessante, pode ser até educativo, né, porque as pessoas mantêm suas relações, né, sejam evangélicas, é, muçulmanas, é, protestantes, católicos, eles mantêm relação sexual. Então é legal eles abordarem nesse aspecto o que é uma vida equilibrada e saudável, né. Não há motivo de se envergonhar, o seu próprio corpo do sexo né? eu achei muito interessante a igreja a igreja não a, a um, algum grupo produzir a pornografia evangélica é legal vamos ver o resultado depois aí.